A história do Dreamcast no Brasil foi um evento. Comercial nos principais canais de TV do país. Festa em uma famosa casa de shows em São Paulo. Para todos os profissionais da imprensa de games da época. Vários videogames foram disponibilizados para o público. Jogar em uma feira de utilidades domésticas em São Paulo. Teve até um gabinete que simulava um carro de corrida. Os principais programas de games também receberam um Dreamcast para testar, mesmo antes do lançamento oficial no Brasil. Além de anúncios de duas páginas nas duas principais revistas de game da época, a Ação Games e a Super Game Power. Tudo patrocinado pela sua distribuidora no Brasil, a Tectoy. Mas o Dreamcast da Tectoy mostrava o quão difícil era emplacar um videogame no país primeiro pelo seu custo oficial no seu lançamento o preço sugerido era entre 800 e mil reais. Para você ter uma ideia, poderia-se comprar um Dreamcast no mercado cinza a quase metade desse valor. Outra dificuldade foi a decisão de lançar o videogame no país sem o seu principal atrativo internacionalmente, o seu modem. E apesar de ter bons jogos no seu lançamento, com o passar do tempo, os games para o sistema foram ficando mais escassos. Pois as soft houses estavam receosas de produzir jogos para o sistema. E a gente vai saber por que nesse vídeo. E para fechar a tampa, teve o lançamento de um tal de Playstation 2. E aí acabou com tudo mesmo. Só que no meio de tudo isso, o último console de videogames da SEGA teve uma história gloriosa no Brasil. Sendo um console oficial da Tech Toy, ou vindo do mercado cinza lá do Paraguai. O console teve milhares de unidades vendidas no país. Os jogos paralelos eram vendidos logo depois do lançamento dos seus jogos oficiais O desbloqueio do Dreamcast era através de um CD chamado Utopia Que fazia um boot no aparelho Não precisando nem abrir nem alterar nenhum de seus componentes E posteriormente esses jogos paralelos de Dreamcast Começaram a vir com esse boot embutido Original de fábrica digamos assim Essa foi boa hein Original de fábrica de um jogo pirata o Dreamcast teve jogos muito queridos pelos brasileiros. Dá pra citar Crazy Taxi, Resident Evil Code Verônica, Shenmue, King of Fighters 99, Marvel vs Capcom 2, Sonic Adventure, House of the Dead 2, alguns que ainda continuam exclusivos e outros que viraram multiplataforma. E tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje, sobre a história do Dreamcast no Brasil. E vai ser agora! Então... Bora. Uh. podcast no restante do mundo fazia um sucesso enorme no Japão os servidores de internet que nem tinham estrutura para jogos online estavam no seu limite forçando a Sega a ajudar no desenvolvimento da rede japonesa nos Estados Unidos houve uma parceria com a AT&T a maior provedora de internet do país na época com um plano bem caro 21 dólares e 95 centavos por mês e de brinde, ganhavam um teclado de Dreamcast. Isso para os usuários do sistema. O serviço SegaNet foi extremamente ampliado para o console. Na Europa, 3 mil usuários estavam registrados no Dream Arena nas primeiras 24 horas. Com 1 milhão e 200 mil minutos de internet registrados. Isso no primeiro fim de semana. Os servidores locais ficaram sobrecarregados. Forçando-os a aumentar a capacidade em seis vezes. E no Brasil, é, bem, no Brasil, no meio dos anos 90, a internet era assim. É responsável por tudo isso, ela permite que a gente consiga mandar correio para o mundo inteiro, através do computador. Isso é uma coisa, é uma, é uma forma segura e eficaz de você enviar um correio eletrônico para alguém. O que, que é isso? Eu, vou, eu acabei de escrever aqui uma carta para uma colega que está lá em Portugal, e eu estou enviando aqui. Acabei de escrever, né? então eu vou enviar aqui, e ela vai receber isso hoje mesmo, na caixa postal dela. Está sendo enviado, o processo agora começa, como você está vendo, a passar. né? Isso vai pra agora passando por toda, toda a rede e vai chegar até lá em Portugal. Nesse momento, se estiver lá, ela vai poder entrar na caixa postal dela e então ler a mensagem. E em seguida, voltar a isso. Isso num processo normal, com certeza, duraria alguns dias, e aqui dura alguns minutos. Por causa dessa realidade, a Tectoy achou que lançar o Dreamcast sem o modem seria uma boa ideia, pois, segundo os pensamentos da época, existiam poucos usuários da rede e ela ainda era precária. E quem tivesse condições poderia adquirir o acessório separadamente, além de baratear o aparelho em algumas dezenas de reais. No entanto, como as revistas gringas já anunciavam, isso há algum tempo, o maior atrativo do Dreamcast era o serviço online. E nós brasileiros sabíamos porque as principais revistas brasileiras de games replicavam essas notícias. Então, quando a Tectoy anunciou que o aparelho não seria vendido com o modem, gerou descontentamento pelo produto oficial brasileiro. Um leitor da revista Ação Games dizia, escrevo minhas críticas sinceras sobre o lançamento do Dreamcast. Fiquei super decepcionado com as decisões, porque a Tectoy decidiu lançá-lo sem modem. Nos Estados Unidos e Japão, o console vai ter modem. A Tectoy não vai sequer dar esperanças aos Sega maníacos como eu. Fiquei chocado com o preço de R$ 800 reais e sem modem. Eu acho o Dreamcast um excelente videogame e pretendo comprá-lo. Mas com preço desses... Como o comentário já dizia, o console havia sido anunciado a um preço sugerido de R$ 800. Reais. Mas as lojas chegaram a vendê-lo por mil reais, um valor de quase 10 salários mínimos da época. Um artigo da Super Game Power dizia, no fim quem leva a pior é o Dreamcast. O movimento no dia 12 de outubro, que é o dia das crianças, você tá ligado? Deveria ficar por conta do lançamento do console. Mas além da interferência pirata, que empurra para o Playstation, o preço do novo console da Sega, cerca de R$ 800, reais, é longe de ser convidativo. Mas deixando esse caso do modem e do preço de lado, a Tectoy precisava se focar no marketing. E foi o que ela fez, investiu tudo que podia para emplacar o Dreamcast no Brasil. Começando por um programa que fazia muito sucesso em um dos canais a cabo do Grupo Globo, o Multishow, com seu programa Star Game. O programa, além de ter um representante da Tectoy, falou muito do sucesso do console no Japão e mostrou dois jogos. Também enfatizou que poderia se conectar ao aparelho através de um modem de 33,6K. Só que não falaram nada dele ser vendido separadamente. Galera, a nossa matéria especial de Natal pra vocês é com o Dreamcast. O console tão aguardado que a SEGA lançou no Japão há pouquinho tempo e que a gente já tá mostrando pra vocês aqui numa exclusiva do Stargame, né? Sempre na frente. E aqui do meu outro lado, no outro canto aqui do ringue, tá o João, da Tectoy. Graças a ele a gente tá podendo fazer essa matéria exclusiva com o Dreamcast que nem saiu aqui no Brasil ainda. João, como é que vai ser o lançamento desse console aqui no Brasil? E como é que foi no Japão? O Dreamcast foi um sucesso no Japão, né? As vendas esperaram as expectativas. Quer dizer, foi uma loucura total no Japão. Os japoneses dormiram nas, nas filas, A alegria total para eles. E aqui no Brasil vai ser, é uma grande espera, porque os games unidos, todos querem, entendeu? Os importadores ainda não trouxeram para o Brasil e tão logo estará chegando pela Tectónica. Legal, então quer dizer, a gente já pode esperar para o um primeiro semestre de 99 o lançamento do Dreamcast pela Tectoy para os Game Manipos brasileiros, justamente. Aqui atrás, André, o que a gente tem aqui? Uma entrada para a linha telefônica, e né? Para o modem. o O Dreamcast traz ainda o VMS, esse aparelhinho que se conecta ao controle do Dreamcast, permitindo ainda maior criatividade na hora de participar dos jogos. E olha aí o modem de 33.6K, sendo destacado do console principal. Na TV, foram veiculados dois comerciais, com o slogan brasileiro do Dreamcast. Ele está entre nós, desafiando os jogadores, dizendo, não tente enfrentá-lo, você não é páreo para ele. E abre o olho, mas se piscar, morre. Com certeza, essas propagandas não passariam hoje em dia, não é mesmo? Não tente enfrentá-lo. Você não é páreo para ele. Fique vivo. Está entre nós. O videogame também foi oferecido para as principais revistas de games. A Ação Games colocou até na capa que testaram o Dreamcast. A matéria dizia em letras garrafais: saiu o Dreamcast. O videogame é muito bom, testamos e contamos tudo. Hoje é até engraçado ler a reportagem, pois realmente muita coisa do que está escrita lá, se eu falasse num vídeo, seria completamente apedrejado por você por serem informações bem incorretas, digamos assim. Mas deixa pra lá, segue o jogo. No jornal O Globo, do Rio de Janeiro, de 24 de outubro de 1999, tinha como título, Chega ao Brasil, o console mais poderoso do mundo. Mas curioso mesmo, é o destaque do lado direito, mostrando os consoles, entre aspas, concorrentes da época. Segundo o jornal, o DynaVision, um clone do NES, que é da terceira geração, o Master System 3, que também é da terceira geração, um Super Nintendo, que é da quarta geração, o Nintendo 64 e Playstation, que são da quinta geração. Isso mostra o quão diferente é a história dos videogames no Brasil, tendo consoles novos para vender, de épocas diferentes, no mesmo período, na mesma ação games, dizia o quanto atrasado estava o console em relação aos outros países pois havia sido lançado há meses nos Estados Unidos e a Tectoy não dava uma data oficial do lançamento do Dreamcast brasileiro. Mas já nessa época, o videogame já estava sendo comercializado no mercado cinza. O que fez a Tectoy se apressar para lançá-lo no Brasil. Anúncios de uma e duas páginas foram publicados nas principais revistas do país. E não só de games, viu? Mostrando o quanto a Tectoy investiu no lançamento do Dreamcast. A Tectoy também promoveu uma festa de lançamento do console para a imprensa e convidados, no dia 20 do 9 de 99. O convite dizia, você tem algum compromisso para o dia 20 do 9 de 99? Agora tem, com um desenho do Sonic e o logo do Dreamcast. O convite dizia, no dia 20 do 9 de 99, você tem um compromisso marcado. Entrar para a era dos 128 bits, na festa de lançamento do Dreamcast. Você é nosso convidado especial. Venha ser o primeiro a conhecer a mais avançada tecnologia dos games. E ainda concorra a milhares de brindes. Na foto do evento está Franco Consone, diretor de marketing e vendas da Tectoy e Lorival Sula, presidente da empresa na época, posando para fotos ao lado do Dreamcast. A cobertura do evento dizia, a festa de lançamento do Dreamcast teve uma excelente organização. Durante a coletiva, os caras da Tech Toy disseram seus planos com o Dreamcast. Primeiramente, o console estará disponível nas lojas de todo o país a partir do dia 4 de outubro. O preço será de R$ 899. Reais sem jogos ou modem. Os jogos ficam entre 120 e 140 reais. No dia do lançamento estarão disponíveis os seguintes jogos: Blue Stinger, Red to Rumble Boxing, Sonic Adventure, Hydro Thunder, House of the Dead 2, Flag to Flag e Mortal Kombat Gold. A Tectoy pretende lançar três jogos por mês para o seu novo console, que serão escolhidos entre os melhores títulos norte-americanos. Com isso, a Tectoy pretende, até o final de 2000, ter mais de 50 jogos no mercado. A empresa pretende vender 20 mil máquinas até o final do ano, e mais 100 mil no ano que vem. É um número difícil de se concretizar, as 20 mil unidades neste ano. Primeiro por causa do pequeno mercado brasileiro, e segundo por causa do alto preço. O console, um controle e um jogo custa R$ 1.019, reais, o que é um valor muito alto. Franco Cononi e Lorival Kisula, respondem às perguntas dos jornalistas. Em relação aos jogos multiplayer que utilizam o modem, nada foi revelado durante a coletiva. A ideia é que o navegador de internet do Dreamcast, uma versão exclusiva do Internet Explorer, seja traduzida para o português. E só depois disso, o modem seria lançado. Porém, acredita-se que o serviço só estará disponível no ano 2000. Fora isso, a Tectoy se saiu bem, lançando console quase simultaneamente com os Estados Unidos. O Brasil é o terceiro país do mundo a receber o Dreamcast, antes mesmo da Europa e da Austrália. A TecToy disse que não foi possível lançar o produto junto com os Estados Unidos, por causa da desorganização das lojas aqui do Brasil, que, segundo eles, não conseguiram todas elas receber o produto num local e colocá-lo à venda no dia seguinte. É bem legal e bem estranho ler uma matéria de 1999, quando tudo ainda era meio nebuloso, você não acha? Bom, mas aí você vai me perguntar, e para o público em geral, a Tectoy não fez nada isso aí? Um evento exclusivo a Tectoy não fez não, mas utilizou a feira de utilidades domésticas de 1999 para colocar algumas TVs com o Dreamcast para ser jogado pelo público. Haviam TVs de várias marcas diferentes, mostrando que era algo meio improvisado. E embaixo delas, um gabinete de acrílico, com dois Dreamcasts. Um aberto mostrando o CD do jogo, e outro rodando o game. Apesar de não estar super lotado, o público-alvo foi atingido. Até tinha um gabinete em forma de cockpit de carro, com o logo da SEGA e do Dreamcast. Tudo no evento remetia à cor laranja, cor extremamente utilizada na versão japonesa do console, inclusive na sua caixa. Mas, curiosamente, a caixa oficial da Tectoy lembrava muito a caixa da versão americana, que nada tinha da cor laranja. No entanto, mesmo com todo esse marketing, o console não vendeu o esperado no Brasil. Aliás, o videogame adquirido pelo mercado cinza chegava a quase 50% do mercado nacional. Pois o valor do Dreamcast oficial era muito acima do trazido do Paraguai. Além dos jogos paralelos, que poderiam rodar em qualquer console. Tudo isso fez a Tectoy abaixar o preço do Dreamcast para 699 reais mas o console no mercado cinza nem era mais achado pois em 2000 o lançamento do sony playstation 2 fez com que todo o planeta se voltasse para o lançamento do sucessor do playstation que vinha com um bônus rodaria as novas mídias de dvd nativamente Sendo até mais barato que comprar um aparelho de DVD. Vale lembrar que a mídia estava na moda na época. Mesmo o Playstation 2, não sendo lançado oficialmente no Brasil, foi um verdadeiro rolo compressor. Assumindo rapidamente a liderança do mercado brasileiro. Mas o vídeo de hoje é sobre o Dreamcast no Brasil, não é mesmo? Então vamos continuar. No restante do mundo, além do Playstation 2, o Nintendo GameCube e o Xbox Clássico eram lançados em 2001. E com isso, a SEGA foi obrigada a baixar ainda mais o preço do Dreamcast. E a SEGA da América enfrentava uma grande crise financeira, pelo fracasso do Saturn. A SEGA do Japão ia bem no setor de arcades. Mas com a renúncia de seu presidente, Soutiro Yamadiri, em razão de má gestão, fez com que a SEGA decidisse encerrar a fabricação do Dreamcast. Para evitar maiores prejuízos, já que as soft houses estavam com o pé atrás em produzir mais jogos para o sistema da SEGA. E nós sabemos, né? que as empresas de console ganham com os jogos, e não com a venda de aparelhos. Eu sei que o vídeo de hoje é sobre a história do Dreamcast no Brasil, mas essa situação mundial é importante para você entender o que houve no Brasil depois. Com todo esse cenário, mesmo que a Tectoy quisesse continuar a vender o Dreamcast, não conseguiria. O console não era produzido no Brasil, e sim montado. Todos os componentes vinham do Japão. Os jogos também eram games americanos, apenas o material impresso era feito no país, algo semelhante ao que era feito no Sega Saturn, na geração anterior. Sem a produção de jogos e consoles, a Tectoy se viu forçada a também parar com a venda do aparelho nacional, logo no início de 2002. E retomar, contudo, a venda de outros aparelhos mais peculiares e mais conhecidos, como as versões de Master System e de Mega Drive. Mas isso também é papo para outro vídeo. O Dreamcast é um console extremamente especial para mim Aliás, eu falo que todo console é especial Mas o Dreamcast é realmente especial Foi o primeiro console de videogames que eu comprei com meu salário Eu já trabalhava E eu poderia comprar o videogame que eu quisesse E eu escolhi meu primeiro videogame com o suor do rosto Foi o Dreamcast E você não sabe a alegria que eu tive em pagar por esse videogame Foi realmente uma época diferente Mas não foi só pelo videogame o Dreamcast teve jogos marcantes na minha vida Marvel vs Capcom 2 foi um jogo de luta que eu joguei a exaustão eu já gostava muito da série versus nos arcades e poder jogar em casa todos os personagens era demais aliás tinha muitos personagens desbloquear cada um deles era sensacional e o melhor de tudo sem DLC era na raça mesmo no próprio jogo Resident Evil Code Veronica foi um jogo que eu não sei como explicar, mas me fez voltar a gostar da franquia Resident Evil Não que eu não gostasse mais, mas estava um pouco adormecida, sabe? E ainda dá pra falar de House of the Dead 2, que eu jogava muito em dupla Tanto com meus vizinhos, quanto com meus parentes quando ia em casa, era demais jogar aquilo Aquele modo de jogabilidade em que a câmera se movimentava sozinha e você ficava com o cursor só para matar os zumbis. Era demais. E a jogabilidade arcade. Era sensacional para se jogar em casa com alguém. Recomendadíssimo. House of the Dead 2 do Dreamcast. Ah, e se eu ficar falando de todos os jogos. E todas as lembranças que eu tenho do Dreamcast. Ah, o vídeo não acaba por aqui. Mas eu quero saber de você. Qual a sua lembrança com esse bicho que está aqui na minha mão. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu.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 então me segue lá, arroba VitoriSui. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.